Então, aqui está o carro. Prisma 1.4 Total Flex. Ele vai ser trocado a correia dentada. Eu vou explicar para você, passo a passo, como você chegar na correia dentada. O que você vai fazer? Você primeiro vai pegar uma chave de fenda, vai vir aqui e vai soltar esse essa abraçadeira aqui soltando essa abraçadeira ela vai estar tá livre né você vai retirar ela daqui você retirando ela já vai aparecer o filtro você vai soltar também o filtro vai retirar você vai vendo já onde está a essa aqui eu já troquei só tô mostrando para você né, como que faz Aí tem seis parafusos, igual esses aqui, ó. Eles estão aqui, né? Seis parafusos. Aí você vai tirando esses seis parafusos aqui. Depois, levemente com a chave de fenda, desencaixa esta peça, tirando ela, já vai dar acesso à correia dentada. Depois você vai vir aqui, você vai ter que ter uma polia, a polia é lá embaixo. O interessante é que muitos vídeos que tem colocado na rede, na internet, aí você não. Eles não explicam como você solta essa, essa polia aqui, ó. Você não sabe como solta. Você pode pegar qualquer chave. Não tem aqui uma chave dessa de vela antiga, ó. Pode ver aqui. Então o que, que faz? Você vai lá e calça ela nesse suporte aqui do motor. lá. Ela vai travar nesse dente aqui, ó. E aí você vai vir, ela vai ficar mais ou menos assim, ó, travada ali, bem travada, você vai vir com a chave torque aqui, vai pegar a chave, chave torque, por aqui mesmo dá pra soltar, ó. Você que não tem um macaco, um jacaré, um elevador, solta por aqui mesmo, ó. Dei a chave, vai soltar esse parafuso que está ali. Eu já soltei ele, estou explicando pra você ter esse detalhe aí que. Fica meio perdido sem saber como travar essa correia ali, às vezes força essa aqui. Então, depois de solta ali, afrouxou o parafuso, retira aqui esse calço, né? Aí você vai soltar ali o parafuso, que já está aqui, ó. Aí você vai soltar. Aí você vai retirar, soltou tudo. Muito Aí soltou. E você percebe que quando você apertar a correia, o, o esticador vai trabalhar ali embaixo. Vamos ver se dá para observar. Olha lá tá vendo lá embaixo? Ele mexe lá. Deixa eu usar aqui um. Vou usar aqui um. Aproximar mais um pouquinho aqui para você ver que ele vai trabalhar. Ele trabalha lá. O esticador sempre faz esse trabalho ali, ó. Quando você força a correia lá, ele trabalhando lá embaixo. Então ali você vai puxar ele com uma chavinha, vai travar e vai retirar a polia. É muito fácil. Depois é só voltar no lugar e montar de novo. Uma observação que você tem sempre que observar é a questão do ponto. São essas marquinhas aqui, ó. Tá vendo essa marquinha aqui, ó? Onde é que tá meu dedo? Então essa marquinha tem que estar tá sempre na mesma direção desse pique que está aqui na capa e na parte de baixo também lá na engrenagem que você tirou lá ele tem também ali uma lá, uma marquinha que está na tampa do kart do do, do óleo ali do reservatório e esses dois piques têm que estar tá iguais está vendo ali como está bem igual então é isso aí você vai fechar ele Nessa posição Colocando ele assim Depois é só dar a partida e funcionar